Tecnologia que assegura qualidade e segurança no transporte coletivo, urbano e rodoviário, em todas as suas versões e em qualquer condição de tráfego, traz a marca de uma empresa genuinamente brasileira, a Marco Polo S.A. Fundada em 1949 na cidade de Caxias do Sul, berço da colonização italiana no estado do Rio Grande do Sul a Marco Polo iniciou como fabricante de carrocerias de madeira e concertos de ônibus. Passados 40 anos, a Marco Polo consolidou uma posição de liderança no setor de transporte coletivo, fabricando produtos de qualidade reconhecida no país e no exterior. Atuando através de um complexo empresarial composto pela Marco Polo S.A. Carrocerias e Ônibus, com quatro unidades industriais, sendo duas em Caxias do Sul, uma em Porto Alegre e uma no Paraná, a Marco Polo fabrica ônibus urbanos, rodoviários e micro-ônibus, além de componentes em fibra de vidro para utilização própria e para o mercado de reposição. Marco Polo, distribuidora de peças limitadas. Empresa dedicada à comercialização dos produtos Marco Polo e à prestação de assistência técnica especializada, serviços de reposição e comércio de veículos usados. Uma rede de filiais e representantes em todo o país. Marco Polo Trading S.A. a Empresa responsável pela exportação dos produtos Marco Polo. Dezenas de países em quatro continentes já equipam suas frotas com um ônibus da Marco Polo. Apoiada na sólida experiência adquirida no comércio exterior, a Marco Polo Trading atua também na exportação de produtos de indústrias brasileiras. Marco Polo Agroflorestal atua no setor de fruticultura, agricultura e reflorestamento. Marco Polo tem participações também na Caraíba Metais S.A. e no Banco Arbi S.A. A Marco Polo S.A. Carrocerias e Ônibus é a única empresa brasileira no setor a fabricar todos os tipos de ônibus e micro-ônibus para o transporte coletivo. Este é o Torino, um ônibus urbano projetado para oferecer maior conforto e segurança a passageiros e motoristas e mais eficiência e rentabilidade aos operadores. Fabricado nas versões standard, padrão, articulado e trólebus em estrutura de aço ou alumínio, o Torino garante o mais baixo custo operacional para frotas de transporte urbano de passageiros. O Sênior é o resultado do permanente aperfeiçoamento da linha de micro-ônibus da Marco Polo. Apresentado nas versões executivo, turismo, urbano, escolar... Táxi-lotação, furgão, ambulância e em várias outras versões especiais. Por suas excepcionais condições de funcionalidade, desempenho, conforto e segurança... ...o Sênior é a mais completa alternativa de transporte seletivo e para cargas de pequeno e médio porte. Para o transporte rodoviário, a Marco Polo fabrica o Viaggio. Um ônibus de linhas avançadas, maior espaço interno e diversas opções... Para atender às exigências de passageiros, motoristas e operadores. O Viádio tem sempre uma versão adequada para assegurar conforto e desempenho nas mais diferentes condições de tráfego. Para os terrenos difíceis, por onde nem mesmo as estradas passam, a Marco Polo apresenta o Estrada, um autêntico ônibus cross. Construído com estrutura super reforçada. Supera qualquer terreno E sem perder o conforto e a segurança Marco Polo Paradiso O primeiro e o mais sofisticado High Deck brasileiro Prêmio de extinção e indústria Projetado especialmente para o turismo Cinco estrelas É o ônibus ideal para o transporte rodoviário De alta categoria Máximo conforto interno para passageiros E motorista Paradiso a mais moderna tecnologia em transporte rodoviário. Baseado na tecnologia desenvolvida para a fabricação de componentes para as carrocerias de seus ônibus, a Marco Polo implantou em Caxias do Sul e em São José dos Pinhais no do Paraná, duas unidades industriais exclusivamente para a produção de autopeças em fibra de vidro. Fabricados com um know-how próprio e técnicos especializados, do projeto ao acabamento... Pelos sistemas de hand lay-up, spray-up ou prensagem a frio, os componentes de fiberglass da Marco Polo atendem a todas as especificações dos clientes e já são largamente utilizados pela indústria automotiva brasileira. O alto padrão tecnológico dos produtos Marco Polo nasce aqui, na engenharia do produto. Técnicos altamente especializados, operando equipamentos com tecnologia de última geração, Elaboram cada detalhe de um projeto, do design exclusivo das linhas Marco Polo ao conforto e segurança característicos de seus ônibus. Tecnologia e qualidade. Estas são as razões fundamentais do sucesso alcançado pela Marco Polo. Modernos métodos de organização empresarial implantados nos últimos anos permitem obter a garantia de que cada etapa da produção é executada com um rigoroso controle da qualidade. A maior parte das peças e componentes empregados na fabricação de seus produtos são produzidos pela própria Marco Polo. Para garantir o nível tecnológico projetado pela engenharia de produto, o parque industrial da empresa conta com o que existe de mais moderno em equipamentos para a indústria metal-mecânica. Nos laboratórios de controle de qualidade, são rigorosamente testados os materiais adquiridos dos fornecedores. A engenharia experimental encarrega-se de testar e avaliar novos componentes a serem introduzidos nos veículos, com o objetivo de permitir a constante evolução da qualidade do produto final. O quadro de colaboradores da Marco Polo trabalha dentro das mais modernas técnicas de gestão industrial, assimiladas dos países do mundo industrializado. Atuando através do SIMPS, Sistema integrado Marco Polo de produção solidária, que visa motivar o trabalho, otimizar o fluxo de materiais, evitar desperdícios e diminuir os tempos dos processos produtivos. Do SUMAN, sugestões de melhorias do ambiente Marco Polo, que tem por objetivo aprimorar o local e as condições de trabalho. E é nesse ambiente que nasce a qualidade que está presente em todos os detalhes de um produto Marco Polo. Antes de chegar a seu destino, cada veículo é exaustivamente testado nas mais rigorosas condições de tráfego. A constante evolução tecnológica que resulta em produtos de alta qualidade garantiu a Marco Polo expressiva participação no mercado interno, com seus ônibus rodando em todos os estados brasileiros e a exportação para vários países da América do Sul, Central e do Norte, além do Caribe, África e Ásia. Esses resultados não seriam possíveis sem um investimento igualmente cuidadoso na área de recursos humanos. São quase 4 mil colaboradores, assistidos por uma completa estrutura de qualificação de mão de obra e benefícios. O treinamento de pessoal a cargo do Centro de Treinamento Marco Polo é parte integrante das atitudes globais do desenvolvimento da empresa. Através de programas de emprego, de treinamento fabril, administrativo, gerencial, de formação profissional e de divulgação é feita a seleção, integração e treinamento dos novos colaboradores, capacitando-os e qualificando-os para o desempenho e suas tarefas e dando-lhes condições de contínua ascensão profissional pelo constante aperfeiçoamento e especialização. No conjunto dos benefícios estão alimentação supervisionada por nutricionistas, Assistência médica e odontológica nos ambulatórios da empresa e através de convênios. Mais de 30 linhas para transporte coletivo, seguro de vida e convênios com escolas, farmácias, laboratórios e demais serviços de utilidade para colaboradores e seus familiares. O setor de segurança fornece os mais diversos equipamentos de proteção individual e atua na formação de pessoal para prevenção de situações de risco. A Associação dos Funcionários da Marco Polo, além de benefícios e vantagens assistenciais a seus associados, promove em sua sede campestre atividades esportivas e culturais, contribuindo ativamente para a integração da família Marco Polo. Este universo de realizações nasceu, cresceu e terá sempre como inspiração o homem, na sua procura por uma melhor qualidade de vida. Em que a Marco Polo se lança em direção ao futuro, com tecnologia, qualidade, levando gente a sério.